A história de Israel Adesanya sobre Alex Poitain foi um verdadeiro balde de água fria em cima da maioria da divisão até 84 quilos do UFC. Porque nesse instante, os cinco primeiros do ranking já foram derrotados por ele. E aquela esperança de um novo cenário morreu. A situação é tão desértica e a frequência do cara, ao mesmo tempo, é tão alta que o mais provável no momento é um confronto com o Jan Blachowicz, seja no peso médio ou no peso meio pesado. O polonês, claro, foi o único cidadão que a ainda não venceu no MMA. E isso adicionaria todo um tempero à carreira do nigeriano. Agora, se a solução for caseira, entre os pesos médios, só há uma única novidade a partir do sexto do ranking, e falo, claro, do Dricos Duplessis, sul-africano que vem de sete vitórias seguidas. Ele até vem fazendo um bom trabalho ao tentar irritar o campeão, usando toda aquela narrativa de eu sou mais africano do que você, né? Explorando o fato de que ele mora na África do Sul e o Adesanya é radicado na Nova Zelândia. Izzy ficou tão pé da vida com a declaração que na coletiva de imprensa Após o UFC 287 falou mais sobre o Duplexis do que sobre o adversário da noite. Potan virou tão pessoal a coisa que chegou no ponto dele prometer que arrastaria a carcaça do rival, do Duplessis, pelo continente africano. Dricos também vem de uma sériezinha bacana, onde venceu o Brad Tavares, Darren Till e, finalmente, Derek Bronson. Todos eles eram ranqueados à época. O problema é que o UFC não tem como simplesmente ignorar todo o corpo de trabalho do Robert Whittaker, que, assim como a DeSânia, já limpou boa parte da divisão para dar o tarot shot pro Duplessis. Até porque hoje o Darren Till nem tá mais no UFC, o Brad Tavares já saiu do ranking e o Derek Bronson em final de carreira. A carreira é apenas o oitavo Mesmo com duas derrotas para o atual campeão O Itaquer fez mais e do Plessis terá que passar por ele se quiser uma chance E é isso que vai acontecer, porque na semana passada Dana White confirmou três rounds entre eles Pro UFC 290, dia 8 de julho, em Las Vegas O sul-africano, que já esperava disputar o título na bota da treta E agiu da seguinte forma no Twitter, abre aspas, Então eu ainda não conquistei o Tyroshot? Aguardem e assistam, vocês ficarão impressionados A Alessandra respondeu com um simples, abre aspas por favor, vença O meu ponto nesse vídeo é que não acho que o Duplessis vai vencer Vai elevar um couro arrumado do melhor número 2 da história do MMA Junto com o Max Holloway. Tricos é de fato maior Tem 1,85m de altura e 1,93m de envergadura Mas é muito pouca coisa Porque o Itaker tem 1,83m de altura e 1,88m de envergadura Ele foi sim campeão mundial de kickboxing pela WAKO Mais um Kickboxing e trocação pro MMA não são exatamente a mesma coisa. E dois, Drico está 10 anos no MMA e nesse recorte foi muito mais grappler do que strike. O caso dele é o inverso. Ele não é o grappler que se apaixonou pelo nocaute. Ele é o nocauteador que se apaixonou pela finalização. Tanto que tem mais finalizações do que nocautes. E em todas essas lutas chaves, vitórias importantes, ele levou a melhor botando para baixo. Sinceramente, não acho que a diferença de tamanho é relevante. Não acho que ele leva a melhor em pé contra o Whittaker dentro do octógono, e muito menos acho que ele vai derrubar e dominar no chão. Meu camarada, se Joel Romero e Ronaldo Jacaré não arranjaram nada no departamento da luta agarrada contra o Bob, não há muito que o Duplessis possa fazer, sejamos francos. Tem ainda um agravante, ele foi facilmente quedado pelo Derrick Bronson no primeiro round entre eles, e apesar de ter vencido a luta e o segundo round, esbanjou um gás de fumante. Sendo que o Itaker tirou o Brunson para completo pangaré e nocauteou. Com o um ritmo alucinante, a pressão constante que o Itaker propõe, fica muito difícil acreditar que o duplex vai estar 100% inteiro para dar aquele gás extra no terceiro round. Tem ainda a diferença de velocidade, experiência dentro do octógono, etc, etc. E se eu sei disso e os apostadores também sabem, tanto que lá na stake já abriram as odds e o Itaker é favorito na proporção de 3,5 para 1. O matchmaker que casou essa luta também sabe. Aí fico com a seguinte pulga atrás da orelha: a intenção não seria criar cenários alternativos. Para que o reinado do Adesanya entre os médios não fique monótono, cansativo e repetitivo? Não aceleraram o Poitain e podem descer o Blahovic exatamente para isso, para criar alternância e novas possibilidades? Agora, incluindo o Itaker na jogada, essa rivalidade africana que tinha tudo para pegar fogo, tinha tudo inclusive para capitanear o primeiro evento do UFC no continente. Tem tudo pra morrer. Entendam, matchmakers, se o objetivo é criar alternância e manter o público engajado na narrativa de Rael Sanya. Bob Whittaker é ruim pros negócios. Se a caneta tivesse comigo, faria o seguinte. Botaria Dricos Duplessis versus Sean Strickland, ou até Jared Canonier para facilitar um pouco o Tyro Shot. E finalmente tentaria Kamaru Usman vs Robert Whitaker com 84 quilos. Agora, na minha opinião, nos encaminhamos para Whitaker vs Adesanya 3. E não sei se há muita demanda para isso. O que sei é que batendo duplessis não há como negar uma nova oportunidade para o cara. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista os meus dois centavos. O que, que você acha? Você acha que eu tô maluco, que o Duplessis vai amassar o Robert Whittaker, que ele leva é vantagem, que ele vai botar pra baixo, que ele é mais comprido, sei lá o quê? Ou você enxerga, mais ou menos como eu, que o casamento é favorável para Bob Knuckles e ele vai amassar o garotão sul-africano? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscreva nesse humilde canal, por favor, para ver se a gente chega logo aos 300 mil inscritos e deixa o like, é só clicar na mãozinha positiva aqui embaixo para a gente ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. Beleza? Não perca o podcast dessa semana. Eu, André Azevedo e Vitor Miranda, convidado especialíssimo, debatemos a, a situação das coisas no peso pesado do UFC. Quem será o rei depois que John Jones se aposentar? Você clica no link aqui de cima e confere aí mais de meia hora de bate-papo de resenha sempre descontraída. Carrano não pôde participar hoje, mas o Vitor Miranda tapou o seu buraco. Você também pode conferir esse programa no Google Podcast, no Apple Podcast ou no Spotify. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.